É, deixando agora algumas dicas para a galera que está vindo jogar o próximo DVD aí. A primeira delas é a mais básica de todas, que é faça parte de uma aliança. Mas tão importante quanto fazer parte de uma aliança, é você cuidar para que não exista desconfiança. Cuidar para que a união prevaleça. Porque desconfiança para a dentro de uma aliança vai trazer como consequência a autodestruição. Sem a menor sombra de dúvida. É, a segunda dica é não desista. Você pode estar por baixo no jogo, mas eu sou a maior prova de que coisas malucas podem acontecer e você pode acabar vencendo no final. A terceira dica que eu deixo é saiba se adaptar às coisas que podem acontecer. A moderação está aí para criar twists malucas. Então, se você souber se adaptar, tiver um bom jogo de cintura, isso já vai ser um grande ponto a seu favor. E a quarta dica é... É arrisque, mas com cautela. Porque quando você se arrisca demais, você se torna um algo muito grande. Você fica em evidência. E isso pode acabar trazendo a sua eliminação. Então arrisque, mas saiba a hora certa de arriscar. E é, é, que... bom, jogar o VD foi uma experiência maravilhosa e que sem dúvida nenhuma vale muito a pena. Principalmente pelas amizades que eu conquistei durante o jogo. E vencer... Eu acho que foi, em grande parte, consequência dessas relações que eu acabei construindo durante a minha trajetória.